Gente, vamos para algumas ferramentas básicas de edição. Então, eu tenho essas ferramentas que a gente utiliza muito. Eu vou utilizar muito a ferramenta Z, que é a lupa, que é essa ferramenta aqui. E eu dou o zoom na timeline. Esse aqui se chama Scrober, então eu arrasto para ver o tempo. Então eu vou dar um zoom e acontece o seguinte, eu gosto muito de editar baseando em áudio. Então eu pego a Move Tool aqui, ó. E aumento chama selection tool aqui no negócio e aumento então eu consigo ver uma trilha ó. então eu sei que até aqui possivelmente eu não falei ó. fala pessoal eu vou, eu vou começar eu vou tirar aqui ó hoje eu vou vou usar a primeira ferramenta eu vou apertar a tecla Q eu poderia vir vamos começar pelas mais básicas eu vou pegar o C que é o razor tool ou ferramenta de fatiar e vou cortar aqui ó Aperto a V, que é a Selection Tool, seleciono a trilha do Delete. Seleciono, Delete. Então o que que eu fiz? Hoje eu vou mostrar para vocês uma coisa que a gente se depara muitas vezes e às vezes o pessoal perde muito tempo com esse tipo de O que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer a decupagem. Observa que eu estou chegando no outro pedaço, então eu vou apertar menos, eu dei o Zoom Alt, Z para lupa, aí eu volto para cá. É a minha maneira, meu workflow de trabalho. Barra de espaço. Eu estou com o coringa aqui, eu vou limpar tanto essa parte de cima. Eu vou, dar, vou cortar agora, que eu estou mostrando, ó, que eu pego e passo o mouse com mais detalhe. Então eu vou fazer o seguinte: com um o coringa aqui, eu vou limpar tanto essa. Então eu vou mostrar que eu vou limpar. Cortei C, que é a Razor Tool. Observa que são poucas ferramentas que a gente usa. Barra de espaço. Essa parte, de cima, essa parte aqui. Só que eu vou limpar de... Cortei de novo, que eu já estava com a Razor, cortei. Agora eu vou vir aqui, ó, e vou selecionar essa pedaço da trilha e vou vir na opção na guia efeitos eu vou alternar entre montagem e efeitos no efeitos ela tem essa guia eu vou usar efeitos daqui para frente para a gente não fazer uma confusão tá no efeitos eu tenho a opção de escala então eu seleciono aqui e vou escalar um pouco por quê vamos ver o que, que acontece ó quando eu dou zoom ó, Opa, tanto essa parte. então eu vou clicar duas vezes como se fosse abrir um programa e vou descer um pouco Vou dar mais uma, escala Tanto essa parte de cima. Vou cortar aqui, ó, C E essa parte aqui, ó, que eu vou descer Eu vou vir para cá ó, Que o meu cursor vai estar tá aqui embaixo, que eu vou mostrar essa parte de cima, quanto essa parte aqui Só que eu vou limpar de uma forma diferente eu Vou pegar a ferramenta poligonal, laço Seleciono, escala Cliquei duas vezes como se fosse abrir um programa E venho aqui então eu quero com detalhe, por quê? Porque ela está numa telinha pequenininha no Instagram. O pessoal assiste do celular geralmente, então me facilita. Aqui, se apertar Shift e L, ele alterna entre as ferramentas internas. Então eu apertei ele Aqui Aqui, eu não mudei, cliquei. Vou voltar para a escala de 100%, que eu mudei sem querer anteriormente. Ó, 100. Eu clico 1, 2 para poder dimensionar e arrasto para o lado aqui, para poder colocar. Vou enviar essa parte aqui. E agora, ó, como eu estou mostrando. Um detalhe, toda vez que eu mostrar o detalhe, a ideia dessa edição, essa é ser uma, uma edição que eu vá no detalhe. Então, de novo, ó, cliquei, 1, um, 2, seleciono. Agora eu vou parar dessa edição normal e vou mostrar algumas, algumas coisas que você pode usar para poder facilitar a sua edição, tá? Que eu acho que já, entendi, já deu para entender a base dessa edição. Então, eu continuo aqui, ó. Então, eu apertei aqui, ó. Eu vou copiar essa parte aqui, ó. O que, que eu posso fazer agora? Vou mostrar algumas coisas. Vamos dizer que eu quero apagar tudo daqui para frente. Eu tenho um atalho chamado W. Então, ó, ele apagou tudo daqui. Ó. W, ele apagou tudo daqui para frente. Se eu apertar um outro aqui, ó, vamos dizer o seguinte. Ó. Eu estou aqui. Eu quero apagar tudo daqui para trás. Eu posso apertar a tecla Q. Ele tirou tudo. Tá? Algumas ferramentas que eu tenho a mais... Eu tenho a ferramenta T de texto, eu posso clicar, aliás, deles, trocaram, na versão nova, a gente está em 2020 aqui. Então eu clico aqui, ó, 2019, desculpa, clico na tela e coloco a versão. Gente, basicamente, são essas ferramentas para a gente dar a primeira introdução, com isso você já faz muito. Para mexer na trilha, você faz o mais ou o menos, ou a ferramenta de lupa que você viu. E aí depois tem algumas ferramentas de ajuste de áudio, algumas ferramentas que a gente vai usar, e eu vou mostrando no decorrer dessa nossa timeline aqui dentro do Insta e do YouTube. Até mais!